Olá, um bom dia os amigos, São Maurício Malcoca, hoje nós estamos fazendo um vídeo aqui que nós vamos fazer uma demonstração do Pimponte e as Variônicas Tá então, eu o meu amigo Edson que vai gravar, pediu o pessoal aí para se inscrever no canal, dar uma força Então é só para mostrar para o pessoal aí que as Variônicas e um Pimponte pode fazer um serviço, pode fazer uma caça boa Agora eu vou passar para ele Essas são as variões, as fixas. Vamos, ó, nós vamos aqui, ó. Ela cruzou. Ela cruzou, significa que embaixo aqui, ó. Que já tem alguma coisa. Esse é o pim Então ah, o pimponte já acusou que está aqui, Então tá raso. Ah, já, já saiu aqui, ó. Coloca bem pertinho dele. E o pimponte é o seguinte. Ó, a distância de 5 centímetros, ele já ele tá pegando já o lacre, Agora se eu encostar, ele repica. A hora que ele repica ele tá encostado no objeto então esse é, é um dos detalhes se ele ficar apitando só ele está longe do objeto, agora se ele encostar ele repica. então esse é importante agora vamos a outros detalhes Pedir os amigos aí para se inscrever no canal dá uma força aí para o canal poder crescer na hora que nós interessa 5 mil inscritos nós vamos fazer um sorteio vamos ver aqui ela cruzou de novo vamos aqui vamos usar o pim-ponte para nós ver e vamos buscar a também Aí o pessoal, para dar uma força aí, o pessoal que tiver interesse aí pelas variônicas aí, o contato está embaixo. Então ela cruzou bem aqui, ó, tá, tá por aqui. Então, quando ele tá pitando desse jeito aqui ó ele não tá encostado no objeto ó. Ah, saiu aqui ó é um, é uma chumbada olha esse aqui nós vamos guardar né então é uma chumbadinha, é uma coisinha uns negros fazer chumbada aqui do rio. Agora nós vamos ver, vamos achar outro lugar aqui Vamos ver para cá aqui Ele já cruzou de novo Então vamos ver o que nós temos aqui parece que não está ralho não então vamos vamos ver onde é que vai cruzar certinho vamos tentar fazer a escavação dele Vamos conferir a cavala de novo. Parece que já saiu de lá. É difícil, olha só, já está tudo mais no to. Tá pegando não tem ponto não. Será que é tão pequenininho assim? Uhum. Hum. O outro também, né, né? Vai pegou Caraca, vamos ver se. em pé olha lá pegando aqui embaixo, aqui, que eu tenho que afundar hein? Uhum. tá baixo, hein? Tá. Vamos. É, no rio lá, ó. o rio mesmo que tá. Bem, bem baixo aqui, o lugar do rio. Tem uma corrente. Tem a cachoeira lá em cima, lá. Ó. Daqui, não sei se vocês estão vendo. Ó. Vai descendo. Cachoeira. Vou mais lá para perto. Vou mostrar pra vocês a cachoeira, por enquanto. Até. Olha lá mais aqui bem entendeu aí. procurando aí ó ainda Eu não achou ainda de assim achar ainda tá procurando achou parece que sim botando aí 8 vai tô deu toda a trabalheira dela que serviço mas isso é É o seguinte é para ver que eu pim e, e as varas funcionam agora ah. vamos continuando também 12 minutos, não 12 minutos pediu o pessoal aí para se inscrever no canal deixar seu like aí o canal possa crescer e é uma demonstração das varas fixas compra e encontre. se ela cruzar você pode cavar, porque alguma coisa tem pode estar um metro de fundura, pode estar 30, 20 pode estar em cima do chão pode estar 10 centímetros então é, por exemplo, as duas variônicas e um pimponte desse aqui, já dá para o cara fazer uma boa caçada. É o que a gente está demonstrando aqui. Só que aqui nós não estamos usando nada na câmera, nada de ouro, nada de diamante. Aqui é sem nada. Aqui o que ela acha, ela, ela cruza. E o pessoal que tiver interesse aí nesse material aí, entra em contato aí, vai estar o contato embaixo e a gente possa estar tá negociando e um bom dia de Maurício Mococa. não consegui conseguir desligar com a mão, né, velho.